Boa noite para você que está nos, nos escutando, nos assistindo em casa. Vamos para mais uma aula de bate-papo. As melhores aulas têm sido aquelas que não tem uma programação e que surgem em função do, da própria necessidade das pessoas que estão na sala. Caso você não saiba... Aqui, neste, nesta sala, nós reunimos cerca de 70, quase todos os instrutores e alguns alunos convidados especiais e, geralmente, as dúvidas surgem justamente entre os instrutores, porque eles são mais solicitados, até mesmo com perguntas de dezenas de alunos e este é o momento de tirar essas dúvidas. Em primeiro lugar, Vou pedir ao nosso cameraman, Daniel Borges Gaúcho, para mostrar a sala que está com pintura nova e aproveitar para fazer um agradecimento aos gurusevins, que são os instrutores. Rômulo, de Fortaleza, Elton, de Florianópolis, o próprio Gaúcho, que está aí atrás da câmera, aqui de São Paulo, e o Federico, Federico, que também é aqui de São Paulo, que é portenho, um portenho paulistano, né? que é do nosso querido office. E esses quatro instrutores passaram aqui o fim de semana se divertindo muito, mas o resultado aí está. Realmente estamos com uma sala bonita, chique, elegante e devemos isso a eles. Não só a diretora da escola, não só a equipe, não só o De Rose, mas todos nós devemos a eles um voto de agradecimento. E agora, quem veio de mais longe? Eu acho que é o Rômulo mesmo, viu? Então, aí tem o Jojó também, mas o, o Rômulo veio de mais longe, né? O Jores Marengo, presidente da Federação do Estado de Santa Catarina, está aqui conosco. Mostra lá, Gaúcho. <risos> <risos> e a professora Nina de Holanda, presidente da Federação do Estado de São Paulo, que está na casa, entrou, mas como ela vem sempre com um filhote, ela deve ter dado uma saída para atender aquele pingo de gente chamado Bindo. Então, Rômulo, você tem alguma, algum assunto que gostaria de, de abordar? Sim. É... Mestre, você poderia falar um pouco sobre a importância do, do networking, dos contatos que nós fazemos na, na sociedade como um todo, para nossa profissão de empreendedor, qual a importância disso? Como, como nós devemos cuidar disso na, na nossa profissão de empreendedor? Sim, eu falo depois que desligarem a câmera. Não vou entregar o ouro para o bandido, né? Então depois nós falamos. Não podemos nunca nos esquecer de que os assuntos abordados aqui estão sendo pulverizados por dezenas de milhares de, de, de espectadores pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Então, eu vou abordar o assunto da vez passada, porque depois que terminou a aula eu pensei, mas não era aquilo que eu queria dizer, era uma outra coisa. Então, vou abordar novamente. Quando, então aqui está... O ser humano, né? Você. Quando há uma energia emocional muito grande, essa energia pode estourar para dentro ou para fora. Então, o que faltou foi esse pequeno detalhe. Se ela estourar para dentro, poderá produzir uma série de sintomas, às vezes até doenças mesmo, ou do corpo, ou do psiquismo. Quando você manda essa energia para fora, não vai prejudicar o indivíduo física ou psiquicamente, mas é uma energia, ela não se dispersa, ela não some simplesmente, se você manda essa energia para fora, ela vai ter um ônus social. Então vamos dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa que você precisava dizer umas verdades. Ou simplesmente até dar uma, um, um soco em alguém. Você mandou essa energia para fora. Ufa! Né? Esvaziou aquela energia. Tá, mas agora tem um ônus aqui. Não é só o ônus de perder a amizade, é o ônus do seu, do seu nome, da sua imagem, da sua reputação, é o ônus talvez de um inconveniente futuro que venha a ser produzido por essa incivilidade, é o ônus que pode aparecer na forma de um processo até. Então, nós precisamos pesar muito bem se vale a pena jogar essa energia para fora e desabafar e pronto, falei, ou é melhor guardar essa energia, jogá-la para dentro, ah, bom, mas agora vai dar problemas ou no corpo ou no psiquismo. De fato, se você tiver uma fragilidade no corpo, é aqui que vai estourar. A sua fragilidade é nos rins, é no fígado é no estômago, quanta gente depois de ter que engolir sapos, fica com dor de estômago, não é para menos. E outros têm palpitação, tem pressão alta, tem gente que chega a ter um ataque cardíaco, a coisa descarregou para o corpo. Outros têm um corpo bem saudável, resistente, blindado, aí para o corpo não sai, aqui está fechado, então por onde é que vai sair? Sai por cima. E aí a pessoa desenvolve neuroses, psicopatias, paranoias, alguma coisa. Vai ter que sair por algum lugar lá em cima. Vai estourar em alguma coisa. Mas então não tem solução. Se eu jogo para fora, eu faço, eu, eu, eu, eu, eu cometo ações incivilizadas, antissociais, com consequências funestas para a minha imagem, para a nossa imagem, e até outras consequências maiores e piores a médio e a longo prazo. E a curto também. Se eu jogo para dentro, eu vou estourar algum problema, ou no corpo, ou no psiquismo. Então, qual é a solução? A solução é agarrar isso tudo e... Mandar toda essa energia se transformar em trabalho. Trabalho no sentido amplo do termo. Portanto, pode ser trabalho profissional, pode ser arte. Isso eu, eu, eu citei muito ano passado. Música, poesia, escultura, pintura, pode ser através de esporte. Você está com uma energia que esse negócio não vai fazer bem para a sua cabeça ou para o corpo. Vai correr um pouco. Né? Vai correr, vai, vai bicicletar, vai fazer qualquer coisa. Mas vai jogar essa energia fisicamente para o lado de fora. Ou vai fazer amor que é a maior de todas as terapias para o corpo e para o psiquismo. E bota alguns etc. aqui. Pronto. Era isso que eu queria dizer na vez passada. E depois, a gente conversando, conversando, o assunto se dispersou. Como nós... isso aqui não é uma aula formal e nós não temos nem um gráfico para isso, o gráfico foi sendo improvisado aqui na hora, então, na vez passada acabou que não saiu. Também o Ananda, faz isso comigo de vez em quando. Vocês foram convidados para a entrega desta medalha. E alguns aceitaram o convite. Quem foi lá comigo? Ó, oh, só o Rômulo e o gaúcho. É, quem falou aí? Ô, oh, ô. Oh. Falou muito bem, porque eu lancei o convite duas aulas atrás e vocês perderam. Dá lá o microfone para o Rômulo para ele contar alguma coisa sobre isso. Ele disse que queria falar sobre o evento, sobre a solenidade. Depois o Gaúcho também podia falar, né porque é sempre bom nós ouvirmos o depoimento de mais de uma pessoa sobre o que, que aconteceu, o que foi que você viu. É, foi um evento muito, muito bonito, mas... Fale mais... mais alto, querido, que aqui na frente ninguém escuta. Esse microfone, ele não amplifica, ele só transmite. Foi um evento muito muito bonito, e mas o que mais chama a atenção é porque ah, quando nós vamos com o mestre para um evento como esse, nós vemos a, a, o tamanho, a expansão que a obra que a obra do mestre, que a nossa obra está tendo, né? é uma coisa que, quando vemos em foto, não não não é como nós nós vemos ao vivo. Uh, né? O contato com autoridades, com autoridades locais, e a maneira como eles se referem ao mestre, uma maneira muito respeitosa e muito de consideração. E, além disso, é, é, é bonito você ver, no, no caso, era uma, uma condecoração militar. Então, tem toda uma, uma questão do, do, do ritual, da... Enfim, do rito que se coloca lá, que é muito bonito e né? que evoca coisas bem interessantes. Então, é, é bacana para que todos vejam realmente o, o espectro que a nossa obra está tomando. Que é uma coisa que, quando você vê em fotos, em quadros, você realmente não tem muita noção. Passa aí para o Gaúcho. <risos> e agora? Bom, também estive no... É, em duas cerimônias, tanto a que teve no, no quartel da polícia do exército e depois outra na câmara do é câmara municipal e realmente o pessoal tem um apreço muito grande pelo pelo mestre pelo nosso trabalho e é impressionante ver como a gente se é conhecido é respeitado dá um orgulho muito grande assim saber que a gente está numa carreira numa profissão que ela é que ela é muito expandida e é importante que a gente vá para sentir isso, assim, sentir na pele. Porque mexe com a gente, a gente vê que, que o, o, a nossa profissão é relevante. São muitos, é muitas entidades que, que, que va, é, valorizam isso, reconhecem. E, lógico, o mestre vai lá receber as comendas, ele é como se fosse o nosso garoto propaganda. Né? É, evidentemente, o resultado do trabalho dele, mas também o resultado do nosso trabalho. Então, a gente está recebendo um reconhecimento. Então, sempre que tiver oportunidade, eu convoco que todos participem, porque é, é o resultado também do trabalho de vocês. Muito bem, obrigado. Olha, leva essa, esse diploma lá para ele mostrar para o pessoal em casa, e leva a medalha também para que eles vejam mais perto. Esta medalha foi recebida no dia 19, que foi o dia do Exército, numa solenidade que comemorou essa data. No mesmo dia e na mesma hora, nós tínhamos um outro evento. Aliás, não, essa não foi a do dia do Exército, essa foi numa, um, outro, um outro evento. Confundi porque eu fui nos dois. E saindo desse evento que conferiu... Essa, essa medalha, nós ainda fomos, seguimos para um outro evento ao qual nós tínhamos sido convidados lá na Câmara. E no dia seguinte, foi até muito bom ter ido lá na correria. Agora eu vou passar para que vocês vejam de perto, e o diplominha também. E foi muito bom ter ido à Câmara Municipal nesse dia, porque me informaram lá, me disseram: amanhã você vem, né, De Rosy? Eu disse, não. O que, é que tem amanhã? De amanhã você vai receber uma medalha aqui. Eu não sabia. E fui no dia seguinte, e no dia seguinte recebi mais uma, mas eu não trouxe para mostrar as duas, obrigado, no mesmo dia, porque é, vamos deixar para que vocês vejam a outra na próxima aula. Vamos passar o microfone para o professor Jorge Marengo, para que ele sugira alguma, algum assunto que sinta que é do interesse dos que estão lá em casa, daqueles que não têm oportunidade de estar muito em contato conosco. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui mais uma vez. É muito bacana poder participar dessa aula com tanta gente bonita, com essa vibração tão gostosa, que é estar em Sampa, nessa nesta unidade que é o epicentro que transforma o mundo através da presença do nosso Mestre. Mas, Mestre, a minha pergunta seria, com relação... A pergunta é, qual, quando surgiu a ideia do pudia efetivo? E qual é, em essência, o seu objetivo? Porque eu acabo ouvindo tantas coisas diferentes na hora da solicitação, da orientação que acho que precisaria uma reorientação. Então, vamos lá. Realmente isso é importante. Eu queria que alguém da equipe trouxesse o livro do Jores, porque eu acho que todo mundo conhece, mas se alguém não conhecer, vai ficar conhecendo agora. E a questão levantada pelo Jores é muito importante realmente, porque nós achamos que todo mundo aqui já sabe tudo. Tá, aqui a maioria é de instrutores, mas e em casa? E quem está nos acessando pela primeira vez? Que raio é isso de Púdia efetivo? O ideal seria dar uma aula sobre Púdia, mas como já tem várias aulas sobre Púdia, gravadas e, e, e arquivadas aí no nosso site, quem quiser saber, é só ir lá e, e baixar. É isso, né, Cambria e, e Fede? É isso mesmo, né? Está tudo lá. Continua lá. Então, é, deve ter umas 100 aulas, uns 100 vídeos... Todos para acesso gratuito, não tem nenhum custo, e os assuntos, os mais variados. Mas dentro do assunto PUDIA, há uma subdivisão, há um pequeno tópico, que é o PUD efetivo, ou como nós chamamos, ação efetiva. Eu vou mostrar o livro, depois volto ao assunto. Retinsky. Eba, obrigado. Gente, eu achava que o, o tratado era o livro, mas olha isto, ele não só. Tem muitas páginas, como ele é grande, tem muito material aqui dentro. E este livro, eu, eu, o Jojó me disse que ia fazê-lo e, e eu fiquei ansioso para publicá-lo imediatamente. E ele se chama 50 horas práticas do Yoga Antigo. Ou seja, qualquer pessoa, iniciante ou instrutor, agarra isso aqui e usa estas aulas. São aulas prontas, montadinhas, com mais uma porção de instruções espetaculares, num, num espectro muito amplo. E quando o Jojó me disse que ia fazer esse livro, que aliás, que o livro estava pronto e foi para revisão, eu queria até comentar este fato para que você não pense que é com você. A dificuldade. O Jorjó disse, eu queria lançar isso no próximo festival de Florianópolis. ele disse, mas o próximo é daqui a quantos meses? Bah, daqui a seis meses. Ele disse, olha, só se for daqui a seis anos. Porque um livro deste porte leva muito tempo sendo burilado, polido, há muito detalhezinho. Eu errei. Não levou seis anos, né, Jorjó? Levou dez anos. Depois de pronto o livro, foram 10 anos de polimento, 10 anos de revisão, sendo burilado por dezenas de colegas nossos. Não fui só eu, vários colegas leram e emitiram opinião, fizeram perguntas. É como o tratado, que eu sempre digo que o tratado é um livro escrito a 800 mãos, porque todo mundo deu pitaco ali, né, os que podiam dá-lo, e contribuíram com alguma coisa, mesmo que a contribuição fosse uma pergunta, fosse uma questão. E com isso, os nossos livros ficam realmente muito bons. E depois de todo esse trabalho, eu tenho que tirar o chapéu para o Jorge, porque isto aqui é uma obra de arte e com um conteúdo que qualquer professor ou aluno, leitor, curioso, erudito de yoga, de qualquer tipo de yoga, de qualquer país do mundo, ao ler este livro, ele cai de joelhos. Porque realmente tem muito material novo, novo porque as pessoas não conhecem, mas não que seja novo intrinsecamente. É tudo material clássico e pré-clássico. É tudo coisa antiga, coisa é, que está no acervo do yoga da Índia. E eu fico fascinado cada vez que eu abro este livro. Ele é um, uma homenagem, ele é um púdia aos mestres ancestrais. Realmente é um trabalho espetacular. João, muito obrigado. Eu quero que todo mundo leia, estude e dê este livro de presente. Agora vamos falar, continuar o assunto. O Pudia efetivo. O que é o pudia efetivo? Quem levantou essa lebre foi o professor Charles Maciel. O Charles um dia estava dando uma aula e era uma aula, se não me engano, de mentalização. Depois o Charles me corrige se eu estiver enganado, porque quem conta um conto sempre distorce um ponto. Né? E aí... O Charles, diante da turma, disse, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício de levitação deste objeto. E colocou um objeto na frente da turma e vamos todos mentalizar. É a força de muita gente. Vamos fazê-lo levitar. Então, concentre-se. Vocês também podem participar, vocês que estão aqui. Imagine a energia de 700, de 70, mas que valem por 700, em instrutores. Vamos levitar isso aqui. Mentalize. Olha, já está tremendo até. Mentalize, mentalize, visualize o que está acontecendo. Não levitou. E aí o Charles explicou por quê. E ele disse, gente, vocês todos estão mentalizando, mas o que, que faltou? ação, ação efetiva. Faltou que alguém levantasse o objeto. O pude efetivo é isso. E num dado momento nós percebemos que não era só nas mentalizações, mas também nos pudes que estava ocorrendo isso. Quando você mentaliza, você cria o arquétipo. Então, aquele aquela ação, ou aquela coisa passa a existir. No momento em que você mentaliza, existe. Passa a existir no plano mental. Não podemos dizer que não existe. Existe no plano mental. Agora, é uma questão de cristalizar essa mentalização. Transformar aquilo em matéria. É aí que muitas vezes nós pecamos. É como a pessoa que faz lá a sua, a sua oração e pede para conseguir um bom emprego. Pede para passar no, na prova da faculdade... Tá, pede para passar na faculdade, mas não estuda. Então, milagres existem, mas não são tão frequentes assim. Na nossa mentalização, muitas vezes nós só projetamos, criamos o arquétipo, mas depois não damos continuidade. Quando nós visualizamos alguma coisa, criamos no plano mental... A realização dessa coisa é, é, é muito fácil, ela já está construída. O modelo já está lá, o, o, o plano já está lá, o template já está lá. Agora só falta você fazer, mas é preciso que faça. E muitas vezes a pessoa se dá por satisfeita, já mentalizei, não preciso fazer mais nada. Então como era o púdia ao preceptor algum tempo atrás, era assim... Vamos desejar, vamos mentalizar muita saúde e tal, muita vitalidade para que esse cara viva muito e possa ter saúde para poder continuar estudando, se aperfeiçoando, não sei o quê. Tá, terminou o pude. E aí você já leu o meu contrato? Você já fez o meu, a minha revisão do meu livro? Você já terminou aquela carta que eu pedi? Você já fez não sei o quê? Então, não havia uma coerência entre a mentalização de longevidade, saúde, vitalidade e a ação efetiva. Outro exemplo, a pessoa mentaliza que a sua carreira, a sua profissão vai ter sucesso, vai ter bons resultados, mas ele não comparece aos eventos de aprimoramento profissional, que são o nosso, o De Rose Pro estratégico e o pró-tático e mais o empreender, que são três eventos realizados por vocês, não sou eu quem realiza. A, a, a instituição hoje, felizmente, já de uns bons anos, talvez de uns dez anos para cá, a instituição não realiza coisa alguma, quem realiza são vocês. É um um, um presidente de federação que resolve realizar alguma coisa, como um festival, por exemplo, é o conselho que resolve realizar alguma coisa, como uma aula aberta para todos os alunos em comemoração ao dia do yoga, ou é o, o, o colegiado que realiza, o colegiado de presidentes de federação que realiza alguma coisa, ou é um diretor que promove um curso, ou mesmo um instrutor que pede autorização ao seu diretor e realiza algum evento, alguma coisa. A instituição em si não realiza nada, não precisa mais. Há 40 anos, sim, éramos nós que realizávamos e convidávamos os instrutores. Hoje não. Hoje são os instrutores que realizam e nós somos convidados. Mas o pudia efetivo é a realização, de fato, de alguma coisa. Então você mentaliza, vamos realizar um evento, assim, assim, um curso, o que seja. É preciso que você depois ponha mãos na massa e faça a coisa acontecer. É preciso trabalhar. Outra coisa também do PUD efetivo é quando você mentaliza, vou crescer como profissional. Tá, mentalizado está. Para realizar isso agora é um, um clique. Mas, e aí, o que, que você fez em seguida? É preciso fazer cursos, é preciso ler livros, é preciso revalidar-se todos os anos, é preciso cumprir todos aqueles compromissos que fazem parte de qualquer profissão. Nós temos um problema, tínhamos um problema, Hoje, felizmente, já não temos mais, ou, ou, ou seja, não é que não tenhamos, mas está desaparecendo, já está quase desaparecido. Na época em que nós trabalhávamos com yoga, hoje nós também ensinamos técnicas que pertencem a esse acervo, mas o nosso foco profissional... É outro, nós, nós hoje atuamos noutro segmento profissional, que é Método de Rose e não Yoga. São coisas diferentes. Se você não sabe, depois dá uma olhadinha nos vídeos que explicam e também nos livros que explicam. Hoje vários livros já estão explicando isso. Entre eles, o principal é um livrinho de bolso, um pocketzinho, intitulado Método de Rose. Ele está traduzido, ele está publicado em português, em espanhol, em francês, em inglês. E está traduzido para o italiano, não sei se já está publicado. Então, as informações constam todas lá. Constam também do livro Ser Forte, quando é preciso ser forte. Também há um capítulo dedicado à explicação do que é o método e também do porquê nós fizemos esse upgrade. Mas a questão principal é que quando nós trabalhamos com um outro, uma outra profissão, nós nos livramos de estereótipos que cercavam a nossa profissão anterior, o segmento profissional no qual nós atuávamos antes, que era o yoga. Ora, quando as pessoas entravam para a nossa escola pelo canal yoga, aconteciam uns fenômenos psiquiátricos muito engraçados. Por exemplo, o yoga vem da Índia, é Oriente, e impõe uma disciplina oriental. No entanto, quem entrava para o yoga, pelo canal yoga, achava que não podia ter disciplina alguma. Ué, não é yoga? Não pode ter disciplina. Não pode ter normas, não pode ter testes, não pode ter que ler livro não pode ter que pedir autorização ao seu instrutor para uma determinada coisa ou ao seu diretor de escola, era uma, um astral meio hippie que ficou impregnado desde que na década de 60, finalzinho da década de 60 e principalmente na de 70, a ripaiada adotou o yoga como uma, uma bandeira e realmente foi assim. Para a opinião pública, yoga é coisa de hippie e hip não tem disciplina, não pode tê-la. É até meio contraditório em relação às propostas daquela filosofia. O fato de as pessoas entrarem para o yoga, pelo canal yoga e não quererem fazer um trabalho sério, não quererem ter horário, não quererem encarar como profissão e como, não como segunda profissão, não como hobby, mas como a sua profissão, a sua carreira, aquela que você escreve ali no cadastro do banco quando você vai abrir uma conta ou quando vai comprar um imóvel e precisa colocar o nome da profissão. De fato, com a palavra yoga, você não conseguiria uma, uma boa imagem ao abrir uma conta bancária, porque todo mundo ficou com aquela ideia de que o yoga é meio brincadeira, é meio passatempo. E os pais dos nossos alunos também ficavam com essa sensação, quando o seu filho dizia eu quero seguir essa carreira, mas meu filho, você precisa trabalhar como se o pessoal do yoga não trabalhasse, e muito, e muito mais do que os das outras profissões. Mas aquela imagem ficou. Então, num dado momento, nós fizemos essa, esse upgrade, nós não retiramos nada, ou seja, tudo que nós tínhamos e tudo o que fazíamos continuou sendo feito e continuou pertencendo aqui ao nosso acervo cultural de técnicas. E depois nós agregamos... Um, uma quantidade, um patrimônio enorme de conceitos comportamentais. Ou seja, o nosso instrutor hoje, ele já não se chama instrutor, ele se chama empreendedor do método de Rose de qualidade de vida e alta performance. Ele é um comportamentalista, ele é, se for mais antigo na profissão, ele se posiciona como um consultor de qualidade de vida e alta performance. Então, isto aumentou muito o nosso campo de ação. E o Púdia de ação efetiva, o PUD efetivo, é justamente o momento em que você tira a bundinha da cadeira e vai fazer alguma coisa. Porque quando o foco era só yoga, as pessoas não queriam fazer nada. Elas, quando escolhiam entrar para esta profissão, elas já estavam dizendo, sabe de uma coisa, eu não quero trabalhar, então eu vou ser instrutor de yoga. Mas não é assim. Como já disse, o instrutor de yoga trabalha muito mais do que as outras profissões, em geral. Pelo menos na nossa corrente é assim. E hoje, como não trabalhamos mais com yoga, nós trabalhamos com uma coisa que é extremamente mais abarcante, mais abrangente, hoje as pessoas estão entendendo. Realmente, é trabalho, tem que trabalhar, tem que agilizar, tem que agitar. Mais do que isso, eu deixo para explicar depois num curso que seja especificamente sobre Púdia. Um microfone aqui para a Bia. Rápido aí, gente. Vou botar vocês para servir o exército, hein. É uma moleza, você nem imagina o pânico que eu sinto. Tempo de televisão é um tempo... Isto não deixa de ser televisão, o cara está lá em casa assistindo. E o tempo que transcorre aqui é diferente daquele que se passa na cabeça do espectador. Lá, quando ele está sentado olhando a tela, não está acontecendo nada. E ele não está vendo que a... o microfone está passando de mão em mão, em ritmo de tartaruga... E que aí chega, alguém estende a mão e o outro não está vendo. Né? Então, quando for para passar o microfone, gente, é assim, todo mundo em posição de sentido, passar o microfone! Então, primeiro, é só um recado que o Charles mandou. Ele disse que essa aula foi num festival que o Jóris organizou. Foi numa aula de púdia. Que ele ah, fez. foi a aula de púdia é. mesmo. É. Que bom. Ótimo. Obrigado, Charlão. Charles está nos assistindo lá de Portugal. Barcelona. Barcelona, Barcelona. Foi isso que eu falei. Barcelona. <risos> Muito bem, Charles. E aí eu tenho uma pergunta se a gente pode fazer uma, uma analogia entre essa mentalização do pude efetivo e a mentalização que a gente faz durante o Yoga Nidra. Sim, a analogia existe. A diferença é sutil. Antigamente, a maior parte da, dos instrutores... Antigamente, que eu digo antigamente mesmo, né? bota 40 anos nisso. Os instrutores não percebiam a diferença entre mentalização e púdia. Então, por exemplo, se uma instrutora engravidava, ela, na hora do púdia, ela fazia púdia para o filhinho que estava no seu ventre. E aí eu explicava, querida... Púdia é outra coisa. Isto que você fez se chama mentalização. Mentalização pode se fazer para o seu filho, pode se fazer para qualquer pessoa. E até para o meu cachorrinho eu posso fazer mentalização. Eu posso fazer mentalização para uma planta, para uma flor. Nós fazemos aquele exercício da mentalização para as sementinhas que dá um resultado chocante. Vale a pena até fazermos novamente, em que, aquela que nós aquelas sementinhas que nós mentalizamos, elas crescem mais, as outras crescem menos. Efeito, efeito placebo? Impossível. Impossível, porque está ali na nossa frente, estão as duas plantas na nossa frente. Agora, o púdia, ele é sempre feito em sentido ascendente. Isso quer dizer o quê? Que o filho faz ao pai que o cidadão faz a nação, que o discípulo faz ao mestre, nunca no sentido oposto, então o mestre não faz púdia ao discípulo, o pai não faz púdia ao filho, o, o, o sentido da coisa é que o púdia ele contém mentalização, mas ele não é mentalização, o púdia a palavra púdia tem uma porção de traduções e uma dessas traduções é oferenda, oferenda de energia. No nosso caso, que é uma filosofia, é oferenda de energia. Mas na Índia há também mosteiros que fazem oferendas físicas, oferendas de flores, oferendas de frutas e todo tipo de oferendas. No nosso caso é só mental. Ora, você não faz, imagina o pai fazer uma oferenda ao filho, não existe. Mas no Oriente, um filho fazer uma oferenda ao pai existe. Aqui no Ocidente, até bem pouco tempo atrás, aliás, ainda existe hoje em muitas cidades daqui do Brasil, ah, o costume do filho pedir a bênção ao pai. E às vezes caminhar a pé em cidades pequenas, cidades do interior, cidades... Eh, existe muito no Nordeste do Brasil o, o cara caminhar, vai a pé... À noite, até a casa do pai, que fica distante, ali na, na aldeia. Chega lá só para pedir a bênção, dá um beijo na mão do pai, volta para casa, tudo aquilo que ele caminhou. Existe isso hoje ainda, né? mas antes, antigamente era, era, era, era institucional. Todo mundo, todas as famílias tinham isso. Bença, pai, beijinho na mão. Isso não deixava de ser uma forma ocidental e simplificada, do púdia oriental. O púdia é o ato do agradecimento e através do qual você cria um, um link, você cria ali um vínculo e reforça esse vínculo cada vez que repete o ato. Outra tradução da palavra púdia pode ser em honra a, em louvor de, em agradecimento a, tem uma porção de traduções possíveis e ele é um agradecimento, o púdia é um agradecimento, então você agradece ao pai por ter lhe dado a vida, você não agradece ao filho por ter nascido, é o contrário. Na Índia existe o púdia, por exemplo, do monge ao monge que é superior a ele, porque esse outro está ali passando instruções. Então ele, faz, ele pode fazer um púdia àquele outro que é seu instrutor, ou instrutor, ou mestre, enfim, a designação que for utilizada naquele, naquela determinada instituição. Dentro dessa prática que é o muito obrigado por você estar me proporcionando conhecimento, você faz uma mentalização. Não sei se percebeu a diferença. A mentalização é uma parte do pudja. Pudja é uma coisa, mentalização sozinha é outra coisa. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um Yoga Nidra, quando nós fazemos no final de uma meditação, aproveitamos que já estamos concentrados fazemos uma mentalização, ou no chakra, cujo objetivo é mesmo criar ou reforçar os, os, os moldes mentais, os arquétipos, ali nós mentalizamos. Mas ao mentalizar num Satyakra, ao mentalizar no final de uma meditação, ao, final, ao mentalizar num Yoganidra, nós não estamos fazendo puja, nós estamos fazendo só mentalização. Ou seja, projetando as imagens mentais que nós queremos ver realizadas na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso esporte, na nossa família, nas nossas finanças, mentaliza qualquer coisa. É tudo válido. Há de ser tudo da lei. Vamos ver se há alguma outra, algum outro assunto. Ruivo. Rápido, rápido, rápido. Gostei de ver. Tari, parabéns. Então, mestre, eu tinha uma, uma, uma sugestão. Você deu, há um bom tempo atrás, um, uma aula interessante sobre a diferença entre fazer yoga e ser um yogin. E se você achar interessante, eu gostava de saber se você gostaria de falar sobre a diferença entre ser um yogin, fazer yoga, ou ser praticante do método. Olha que isso aí é mesmo interessante, isso é uma sutileza. Antes que você concluísse, eu já ia, já estava me preparando para dizer, gente, nós estamos falando muito de yoga e isso não vai dar certo. Porque se nós estamos trabalhando com outra coisa, mas só falamos daquela antiga, nós nunca vamos sair daqueles paradigmas. Mas você logo mostrou o objetivo da pergunta. De fato, o que que distingue o praticante de yoga do praticante do método, mesmo que seja do swastya yoga? Qual é a diferença de um praticante desta nossa modalidade, desta nossa tradição pré-clássica, para o praticante do método. A diferença é colossal. É abissal. Porque o praticante da yoga, ele só pratica as técnicas. Basicamente, é o que ele faz. Embora eu não concorde, devia ser mais. A minha visão do yoga é filosofia. Portanto, deveria abarcar tudo na vida da pessoa. Mas na prática, não é assim. Na prática, Aquela pessoa que chega com, eu vou dizer até não com, mas sob o paradigma, sob o peso, a bigorna desse paradigma, desse estereótipo de yoga, ele não assimila que o yoga deva ser mais abarcante. Ele vem duas vezes por semana. Ele não vem todos os dias. Ele entra, faz a prática, levanta e vai embora, como se isto fosse uma academia. Isto não é uma academia, isto é uma escola. Mas ele não consegue. O paradigma é uma coisa impressionante, porque é uma, cria uma paralisia. O cérebro não consegue funcionar fora do paradigma. Então, ele está pagando uma mensalidade na escola, mas se recusa a receber os serviços pelos quais ele está pagando. Isso é chocante. A escola oferece uma quantidade enorme de atividades culturais, as quais ele pode comparecer todos os dias, de segunda a sábado, em algumas escolas, de segunda a segunda. Até domingo tem, até de madrugada tem. E poderia estar na escola várias horas por dia, ou até ir mais de uma vez por dia, porque essas atividades culturais, em sua grande maioria, já estão, estas atividades já estão embutidas, já estão incluídas na mensalidade. Então ele pode vir fazer uma atividade cultural, ir para casa, ou para o trabalho, para o escritório, e voltar depois e fazer outra atividade cultural, ou pode ficar e ir fazendo várias atividades culturais que a escola ofereça. Mas ele... Não usufrui, porque ele encasquetou no bestunto, que sabe o que é bestunto? Bestunto é o nome que se dá à cabeça das bestas, à cabeça dos animais. Então, eu brinco chamando de bestunto, porque você tem direito a mais coisas e não leva. Isso é pior que roubar e não poder carregar. E aí... Ele não vai. Esse é o praticante de yoga, ele só faz a técnica, como se fosse academia. Entra duas vezes por semana, uma horinha, entra, faz a técnica, veste a roupa e vai embora. E o praticante do método, isto pode acontecer na mesma escola. Uma escola que seja certificada para ensinar o método está tentando ensiná-lo. Se a pessoa veio já pelo método, ela usufrui de tudo. Se ela veio pelo canal yoga, ela não usufrui. E o que é então o praticante do método? É aquele que muda a sua vida radicalmente. O método como ensina uma reeducação comportamental, isto abarca, isto atinge, isto influencia tudo na vida do praticante, tudo da vida real do praticante, ou seja, do seu trabalho, da sua profissão, do seu esporte, da sua família seus amigos, sua alimentação, tudo, abarca tudo. Nós vamos dar uma reeducação a essa pessoa. Uma reeducação visando o quê? Qualidade de vida e alta performance. Se ele é desportista, aliás, tem saído no nosso Facebook, nos Facebooks da nossa familiona deve ter por aí bem hoje já mais de 500 Facebooks, mais de 500 perfis. De, de, de várias escolas, de instrutores e tudo mais, do Brasil, do exterior, estão aparecendo vários campeões, alunos nossos. Um dos objetivos é esse, dar alta performance esportiva, mas também alta performance profissional. Não importa a profissão, com as técnicas e com os conceitos, a ideia é que você decole rápido, é que você estoure a boca do balão, e é muito fácil compreender isso. Se uma pessoa trabalhando precisa de um determinado potencial, uma, determinado, uma determinada quantidade de energia, de disposição, de saúde, de vitalidade, e essa pessoa usa as técnicas, os respiratórios e outras técnicas que oxigenam o sangue, os asanas que levam ao cérebro uma quantidade maior, uma irrigação maior, aumentando até o calibre das artérias arteríolas. e eu posso confirmar isso porque isso ocorreu comigo sem querer, eu fiz um, um, um exame médico que detectou que as, minhas, as as minhas os meus capilares eram de uma, de uma, um calibre absurdo. E na ocasião que eu fiz esse exame, o médico me perguntou se eu tomava alguma medicação forte. Eu estava com 30 anos de idade e eu disse, não, não tomo nada. Disse, mas, mas você não toma drogas? Eu disse, não, mas você não tomou alguma coisa antes de vir para o exame? Eu disse, não, não tomei nada. Eu disse, mas olha, é uma anomalia. Você tem uh, os, os capilares muito muito largos, muito, muito, né, com calibre muito largo, então você é muito pouco propenso, provavelmente nunca terá um derrame, nunca terá um, um problema, um AVC, provavelmente. E eu expliquei a ele, bom, é que eu faço determinadas técnicas, aí é aquela coisa, né, tive que falar a palavra mágica, e, mas de fato, um dos estereótipos da palavra mágica é que a gente fica de cabeça para baixo e de fato ficava, né? Então, até dormia com as pernas, até hoje eu durmo, com as pernas mais elevadas. Então, isso sem dúvida, sem são oito horas de sono com a cabeça abaixo dos pés, tem que aumentar aos poucos, ao longo dos anos, tem que aumentar o calibre das, dos seus capilares. Tudo isso junto, mais os exercícios de concentração. Muitas vezes um profissional deixa de conseguir um resultado porque faltou concentração, o cara esqueceu. Não tem o dado do qual ele precisa na hora em que precisa. Mais os exercícios que ampliam a intuição. Tá, não é mais memória, não é mais concentração, eu simplesmente não tenho esse dado, eu não sei isso. Tá, use a intuição. Pronto, está aqui a informação de que eu precisava. Então, tudo isso pode catapultar um profissional na sua carreira, como, inclusive, nos testemunhou o investidor da nossa unidade aqui do Ibirapuera, a unidade do Daniel Borges, o investidor, é um ex-aluno nosso, é empresário, e certa vez ele nos testemunhou, fez um depoimento de que ele é, passava à frente da, da concorrência porque enquanto a concorrência ia, usando, ia usar recursos lógicos, tradicionais, quadradinhos, fazer pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado, análise dos dados, transferir aquilo para o departamento competente, ver viabilidade econômica, mais isso, mais aquilo, ele simplesmente agarrava a informação e mandava realizar. Então, enquanto a concorrência ainda estava gastando tempo e dinheiro para fazer uma pesquisa, ele já tinha lançado no mercado o produto que ele queria e passava à frente de todo mundo. Outro lá em Portugal, o nosso querido Felipe, que um dia estava pagando a conta para um grupo de instrutores. Ele levava os instrutores para almoçar, pagava para todo mundo. Levava para, para visitar uma, uma instituição e pagava a entrada para todo mundo. E eu pedi que ele não fizesse isso porque nós nos sentimos constrangidos. Que se fosse uma pessoa, era uma gentileza. Mas um grupo não era possível, era muita. Era gentileza demais, isso pesaria para ele. E ele disse, não, eu não estou pagando nada. Eu estou só devolvendo, estou retribuindo o que a, o método me proporcionou, porque eu havia feito tudo que era curso empresarial e não meu negócio não decolava. Aí eu fui fazer a prática com vocês, acho que inclusive com o Luiz Lopes, e de repente comecei a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar, tudo dava certo, tudo crescia e eu só estou, portanto, retribuindo. Isso foi citado, esses dois casos, dois entre 200 ou mais, esses agora que eu citei, foi apenas para fundamentar o fato de que o que nós propomos influencia a alta performance profissional, é o nosso objetivo, profissional, esportivo e em todas as áreas, em todas as áreas. Lá na frente, lá na frente, isto vai se refletir no autoconhecimento, mas Efeito imediato é alta performance em qualquer coisa em que você põe a mão, você vira um Midas, o rei Midas, você, tudo que toca vira ouro. Ou no sentido literal do termo, que vira dinheiro, vira vira lucro, vira, vira prosperidade, ou no sentido figurado em que você toca uma pessoa através de um relacionamento, de, de amizade, ou qualquer outro tipo de relacionamento profissional, de, de cliente e de prestador de serviço, você simplesmente muda a vida dessa pessoa, você transmuta essa pessoa e transforma essa pessoa em ouro puro. Um amigo meu estava brincando, dizendo que até o cachorrinho Davi Vivi passou por esse processo de transmutação, porque ele era cachorrinho de rua... Nós adotamos, eu peguei no aeroporto, perguntei quem queria, a Vivi se apaixonou por ele, adotou-o, é o Wilson, recebeu o nome em homenagem ao Tom Hanks, numa fusão entre o filme Terminal e o filme... Era Terminal, não era do aeroporto? Entre o filme Terminal e o filme Náufrago. O Náufrago. No Náufrago tinha lá o personagem, aquela bola que se chamava Wilson. Então... É, por causa disso, ele, ele passou a se chamar Wilson. E o Wilson passou a viver, em fam... passou a ter uma familhinha, passou a ter educação, passou a ter cuidados médicos, passou a ter uma alimentação vegetariana. E outro dia alguém pensou, alguém, alguém considerou, se ele ainda estivesse na rua, estaria vivo hoje, depois desses anos? Não, já teria morrido. Ou atropelado, assassinado, ou algum outro cão teria matado, enfim. Teria de doenças, teria morrido. Mas mudou o karma. E cão precisa de carinho, né? Tanto ou mais do que o ser humano, o cão precisa de carinho, precisa da matilha. E ele ganhou esse carinho de todos nós. É um personagem, todo mundo aqui conhece o Wilson e gosta dele. Ora, não parou por aí. O Wilson, que era cãozinho de rua... Em São Paulo, em Guarulhos, agora ele é New Yorker. A Vivi levou-o para Manhattan. Veja como, de repente, só de botar a mão, a gente transforma o karma até dos cães. E dos seres humanos, porque o nosso karma, nós todos, temos o nosso karma melhorado, a nossa vida melhorada, o nosso destino melhorado, nossa saúde, nosso, nossa prosperidade, nossos amigos, nossa felicidade. Por quê? Porque um dia um instrutor, o seu instrutor, hoje seu monitor, né? quando você se torna instrutor, o seu instrutor se torna seu monitor. Um dia ele tocou em você, deu-lhe um, uma aula, uma instrução, uma dica, um aconselhamento, e transformou a sua vida. Nossas vidas se transformaram graças a isso. Ah, pronto, eu estou indo longe demais. <risos> Vou deixar que vocês façam mais perguntas. Aqui na frente. Quickly. Muito bem, gostei de ver. Não se perdeu o tempo. Eu tenho uma curiosidade que hoje uma aluna perguntou. Eu falei, ah, vou perguntar lá do mestre. É, nas primeiras edições do livreto Yoga, aquela palavra séria, <risos> tem uma fórmula que é X igual a 108... A oito, a oito avos. E aí eu, sei lá, queria saber se isso tem algum significado. X igual a 108. A oitava, a oito avos. Tem isso naquele livro? Tem na capa. O Eduardo, cadê o Eduardo? Não me lembro. É, tem. Vamos ver, <risos> vou, vou, vou pedir o livro e a gente vai ver o que é. É na capa antiga. É nas primeiras edições. X igual a 108, era isso? É. Alguém tem o um livro antigo? O novo já não é mais assim? Não. Olha, está chegando a Aninha, nossa salvadora. <risos> No Google. Você está muito pequenininho aqui. Ah! <risos> Pensei que fosse uma coisa mais séria. Mas é sério. É sério. Mas isto é a, é a, é a visão artística de um capista de livro. Então ele fez o desenho de um yogin sentado e aí colocou como se fosse um, um gráfico industrial e, e puxou linhas e tal e colocou ângulos. Mas isso tudo é, é, é arte, é arte, é coisa de artista. bem pequenininho aqui. Olha onde é que a pessoa foi <risos> pinçar, né? Sara ali para... Olha, normalmente. Obrigado. Normalmente, quando a pessoa ligada ao yoga faz essas perguntas assim, intrincadinhas, chatinhas, eu a resposta que eu costumo dar é: "Ah, não esquenta a cabeça". Só isso. Porque não precisa. Não é com relação a isso, estou dizendo com relação a muitas outras coisas. Por exemplo, e se o Pranayama fizer assim, e o mantra daquele jeito, será que as potestades cósmicas não vão ser afetadas por isso? Equivale ao ser humano dizer que temos que salvar o planeta. Vocês já, viram, já ouviram essa frase o tempo todo, né, que está em modinha. Salvar o planeta, e que coisa mais arrogante do ser humano. O planeta não vai ser salvo por nós, porque nós não temos força nem poder para salvar o planeta. E outro, o planeta não está em risco. Quem está em risco somos nós. É o ser humano é que está destruindo o seu meio ambiente. Nós vamos entrar em extinção se continuarmos assim. E o planeta vai agradecer. O planeta não precisa de nós para nada. Ao contrário... Então, às vezes, no yoga, nós temos essa, essa preocupação com detalhe, porque, no caso do meio ambiente, seria a quantidade de CO2 que nós estamos lançando, o aquecimento global. Cara, basta a erupção de um vulcão e isso produz muito mais aquecimento global do que todos os veículos que estão sobre a Terra. Vocês não viram que um Pobre de um pequeno, humilde, vulcão na Islândia fez com que todos os aviões de todos os aeroportos de todos os países da Europa parassem. Isso sim é um evento. A quantidade de cinzas, de, de poluição atmosférica que um vulcão lança é uma coisa colossal. Nós achamos que nós estamos fazendo muita poluição, mas na verdade não estamos. Nós estamos criando poluição em torno de nós só. Por exemplo, a Via Dutra, ela é um túnel de poluição. Enquanto você está indo de carro daqui para o Rio de Janeiro, ou do Rio para São Paulo, você está dentro de um túnel de poluição, de uma quantidade de... de monóxido e dióxido de carbono, lançado pelos caminhões, ônibus, automóveis. Mas aquilo é assim, um tubo, né? um canudo. Saindo dali já é muitíssimo menor, e se você vai para o campo, já é quase nada. Então, o que acontece é que o nosso ambiente está carregado de poluição, porque nós criamos, por exemplo, dentro da cidade, está cheio de poluição. Tá, sai um pouquinho dali e não estará mais. A outra questão é, será que essa poluição é tão nefasta quanto dizem? Eu vivia à beira do mar, passei a minha vida, a juventude toda, na praia de Ipanema e do Leblon. E eu nunca tive uma saúde tão boa como quando, desde quando, vim para São Paulo. Todo mundo, ah, São Paulo é poluído, é poluído. É, é talvez seja, não vou dizer que não seja, não vou dizer que não é. Mas não me fez mal algum. Melhorou muito a minha qualidade de vida. Uma das coisas que eu cito como qualidade de vida é o seguinte. Você, nos filmes, quando são, os filmes são passados em grandes cidades, uma das, um dos sons colocados por trás para mostrar que está numa grande cidade são as sirenes de polícia, de ambulância, de bombeiros, e aqui em São Paulo, nós temos isso o tempo todo, neste, nós estamos no olho do furacão em São Paulo. Para quem não sabe, nós estamos aqui entre a Paulista, a Augusta e a Rebouças. Nós estamos mesmo no, no olho do furacão. Como o centrão se expandiu, estou aqui hoje, embora seja o bairro Jardins, Jardim Paulista, e, e o Jardins é um conjunto de bairros mais ou menos da mesma, do mesmo padrão, mas é considerado hoje centro, centro expandido. Isto aqui já é o centro expandido, que daqui a pouquinho já chega na Faria Lima. Hoje, a Faria Lima é um centro que hoje eu, eu, eu passei pela Faria Lima ontem e fiquei fascinado com a arquitetura. Os prédios que tem lá são de dar inveja aos de Manhattan. E esse, esse, esse centro expandido chegou até nós. E a qualidade que eu sinto aqui é impressionante porque eu escuto o tempo todo sirenes. E as pessoas dizem, sirene, sirene dá estresse, dá medo. Não, sirene é segurança. Isto está me mostrando o quê? Esta zona aqui é muito fácil, bombeiro chegar aqui. Se isto pegar fogo, cinco minutos. O corpo de bombeiro está a cinco minutos de nós. Polícia, o tempo todo, carro de polícia em volta. E hospitais, tem um monte de hospitais aqui pertinho, inclusive o HC, o Hospital das Clínicas, um dos mais importantes hospitais do mundo. Está tudo em volta. isto é qualidade de vida. Né? Se eu tivesse um, um acidente qualquer, quebrasse uma perna, se eu tivesse um, um ataque cardíaco, qualquer coisa, num lugar muito saudável, eu morria. Mas se eu tiver isso aqui... Eu sobrevivo. Isto é qualidade de vida. Bom, dispersei, né? Mas às vezes é bom. Às vezes é bom para que nós não fiquemos restritos a uma coisa só. A questão é não dar muita importância ao detalhe. É detalhe. É detalhe. É muito comum que instrutores e alunos me consultem sobre um determinado asana, um budyangasana, um dhanurasana, se deve ser feito com o dedinho lindinho assim ou assim. Né? Não importa. Não importa. O que significa aquilo ali na capa do livro? Ah, não importa. Me esquenta a cabeça. Mas isso me lembrou uma coisa interessante. Nós ainda temos uns minutinhos, eu vou poder fazer rapidamente esse, essa essa expressão matemática. Ah, eu já nem me lembro dela. Mas é uma coisa assim. Hum, o primeiro elemento aqui é A. A, né? A. Aí vem. Um, dois, três, quatro, cinco, um. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, um, dois, três, quatro, cinco, três, um, dois, três, quatro, cinco, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, quatro, cinco, sete, um, dois, três. 4 5 8 igual Faltou 5. Ah, faltou 5. Faz de conta que tem um 5 aqui. Então, e aqui eu eu pedia para você colocar o resultado, não era isso? Era uma expressão matemática. O erro onde é que está o erro? Aqui. É, isso mesmo. E aí eu brincava com isso e pedia para você fazer, me dar o resultado dessa expressão matemática. E como as pessoas estudaram matemática na escola, então elas ficavam multiplicando e tal, fazendo contas. E não dá resultado nenhum aqui. Fica todo mundo em pânico. Mas que resultado é esse? E o resultado é... Ashtanga Sadhana. E tá, esse S não pode ser maiúsculo. Ou seja, o resultado é prática em oito partes. Oito. Mudra, puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoganidra, Samyama. Oito partes. E estes númerozinhos aqui são os elementos que a pessoa utiliza nome sânscrito, tradução literal, definição, Tem número do anga. não número do anga, número do anga, nome sânscrito, tradução literal, definição e descrição do primeiro anga mudra, número de ordem que é o segundo, nome sânscrito Púdia, tradução literal, de preferência literal, nem sempre pode ser, mas de preferência literal, oferenda, definição, da oferenda de quê? De frutas, flores, dinheiro? Não, oferenda de energia e a descrição da técnica do segundo anga. E assim todos eles. E aqui o que é que não tem? Não, te, não se usa, no sétimo anga, não se usa a tradução literal, porque é antididática, então não se usa. Só isso. Mas eu, quando você falou no 108 elevado, alguma potência, né? eu já pensei nisso aqui. E o A é a abertura da aula, o E é o encerramento da aula. Então, este é um, esta é uma expressão numérica, não é uma expressão matemática. É uma expressão numérica para nos servir como, é, como elemento mnemônico, para que nós nos lembremos de cada, um dos, de cada uma das partes daquela aula que explica isso. Porque depois, isso aqui se desdobra e nós temos uma aula que vai explicar que... Você tem um tempo determinado para dar essas informações ao aluno. Você tem que dizer o número de ordem da técnica, quando você vai dar uma aula. Dar aula não é chegar e vomitar uma porção de bobagens. Aquilo ali tem uma estrutura extremamente definida, extremamente técnica. E que o instrutor tem que saber, tem que estudar e presta exame na federação. Não uma vez, mas todos os anos, para continuar trabalhando com a nossa modalidade. É a única profissão em que você precisa prestar exame todo ano até o fim da vida. Número de ordem. Primeiro ANGA, segundo ANGA, terceiro ANGA e assim por diante. Nome sânscrito. É exigido que ele saiba o nome verdadeiro da técnica. Isto já me salvou muitas vezes. Me salvou quando alunos estrangeiros que já conheciam o assunto vieram fazer aula no Brasil e mesmo você não falando russo, mesmo você não falando alemão, você consegue dar uma aula se o aluno já é praticante lá e você conhece, o nome sânscrito, o aluno também conhece, você vai usando os termos técnicos e ele sabe de uma forma bastante razoável a que você está se referindo. Ou também, quando eu fui dar aulas fora do Brasil e fui dar aulas na Índia para alunos que não falavam nem inglês. A língua local era urdu era canada, era, era hindi, era bengali e... Eu não falava aquelas línguas, mas o sânscrito, que é língua morta, ninguém fala, mas dentro do métier todos conhecem. Então, o nome sânscrito tem utilidade prática e, além do mais, confere credibilidade. Quer dizer, essa pessoa não é um curioso que está falando aí da postura do aviãozinho, da postura do cachorrinho, né? não, essas bobagens ocidentais de consumo. Não, ele realmente conhece, esse cara estuda. E o nosso sânscrito tem sido sempre elogiado por indianos. Uma das vezes que me deixou muito feliz foi quando a Ordem do Mérito das Índias Orientais foi fundada lá em Portugal e do meu lado havia um representante da Embaixada da Índia. Ele ganhou do Luiz Lopes o livro, o tratado. Folheando o tratado, ele disse, mas o sânscrito é impecável. E eu disse, claro. Hum? Tradução do nome sânscrito, tradução sempre que possível literal, às vezes não é possível porque a tradução literal acaba não sendo tão clara, mas, por exemplo, mudra, gesto é a tradução literal, mantra, vocalização é a tradução literal, sempre que possível. Depois vem a definição disso. Definição dessa tradução: Gesto. Tá. É indefinido. Defina. Que gesto? Gesto reflexológico feito com as mãos. Pronto, está definido. Oferenda. É indefinido. Defina isso, oferenda de energia, oferenda de energia, está definido que tipo de oferenda é. E depois disso, é preciso você ainda fazer a descrição. O método põe estes trilhos e aqui é você. A descrição é a sua cultura pessoal. É a sua verbalização, o seu vocabulário, a sua fluidez, o seu carisma, a sua quantidade de conhecimentos, isso tudo você aplica na descrição. E nessa aula, eu não estou dando a aula, estou fazendo assim uma pinceladinha ultra resumida. Nessa aula, a pergunta é, em quanto tempo você, quanto tempo você gasta para dar estas quatro informações, as quatro, não esta, quanto tempo você gasta para dar estas quatro informações nas oito partes de uma aula, na aula inteira, numa aula de uma hora? Como vocês são instrutores, aqui ninguém vai dar a resposta errada. Mas quando nós perguntamos isso numa turma de alunos, e eles dizem, quatro informações, oito partes, aula de uma hora, é, dez minutos, doze minutos, quinze minutos, oito minutos. E aí nós fazemos as contas. Não, na verdade, tudo isto não dá um minuto. Então, numa aula de uma hora, o trilho digamos, imposto pelo sistema, pelo método, gasta um minuto, quer dizer, o, o que o sistema exige de disciplina do instrutor é um minuto em uma hora de aula. E os outros 59 minutos são gastos com este número maior aqui, ó, por isso ele é maior, que é a descrição, ou seja em uma aula de uma hora, o instrutor tem um minuto de disciplina, que são os trilhos, e 59 minutos de liberdade e criatividade de acordo com a sua cultura. E aí quando a pessoa diz, não, mas será? Aí nós fazemos as contas. Eu peço que liguem os seus cronômetros e faço a locução destas partes aqui, a do Mudra, que é a mais longa, leva sete segundos e as outras levam menos. Então vamos ver uma que leva menos, qualquer uma destas aqui. Segundo Anga, pudia oferenda de energia, quantos segundos levou isto? Quatro. Quatro segundos, é a média, oh, olha, ele, ele ligou mesmo a o cronômetro. Mostra ali para a câmera. O mudra é o que leva mais tempo, porque tem uma definição um pouco maior. Sete segundos. Ora, quatro segundos vezes sete dá 28 segundos. Mais sete, não chega a um minuto. Se falar muito devagarinho, você talvez consiga chegar a um minuto inteiro. Né? E isto são os carris, são os trilhos. Sobre os trilhos, você coloca o trem, você coloca o comboio, que é o seu acervo, que é o seu patrimônio cultural. Por isso é que a nossa linha, tão bonita, pela liberdade que oferece, mas ao mesmo tempo pelos trilhos que concede. E depois disso, o resto é história, porque isto cresceu muito graças à estrutura que é muito organizada, que é muito certinha, que é, é muito tradicional, que é muito ortodoxa. Muito bem, vamos nos despedir dos que estão em casa. E aqui vamos continuar depois de você ir dormir. <risos> Swastya!